Mano, seja bem-vindo para mais um vídeo Meu nome é Manuel, então bora aqui Ver um react um react Bora fazer conteúdo fácil, que é isso que eu sei fazer Eu já tô com quase 600 vídeos aqui no YouTube Só de conteúdo fácil Pelo incrível que parece, é bom fazer essa merda Por mais que é fácil de gravar Só é chato editar Enfim, meu nome é Manuel, se você não me conhece, tá? Isso aqui é uma sugestão de react de um inscrito reage Eduarda, analisando mulher de preso no tico Se gostar do vídeo, do meu conteúdo fácil Pode deixar o like, se inscrever Se não gostar, fica à vontade pra dar o dislike ou pode dar o like Fica no seu critério Ou dá uma crítica construtiva Que me ajuda muito Eu já fiz mais de 500 vídeos aqui no YouTube Mas eu sempre busco melhorar no meu conteúdo Bora que vê nossa rainha debochada Que pegou o nosso rei irônico do YouTube Nosso Titi orante <risos> Tô falando igual retardado Vai se fuder Ah, filho, intancável bostil Eduardo, se você estiver vendo aqui Eu não sei se vai estar tá vendo ou não Mas Eduardo, se estiver vendo Vai é, na descrição, tá o meu arroba do meu Instagram Vai na DM lá que eu te pedi uma coisinha Se puder fazer por favor, eu agradeço, não é nada Demais, tá, fica tranquilo, não é nada Demais, é, você é, é... vai ver Olha lá, só você que vai saber disso, ninguém Mais, a não ser que tu compartilhe, mas não ligo se compartilhar não, eu nem sei se a Eduarda Vai estar tá vendo isso daqui <risos> Caralho, moleque retardado Doze minutinhos de vídeo Bora aqui ver nossa deboçada. Olá, amigos e outros, é, hello Eu fiquei puto, tá, porque eu apareci No, no, no vídeo dela uma vez É, tá tá aqui pra eu mostrar na fotinha Do vídeo que eu apareci, só que eu apareci num react bem antigo e ela me chamou de menino, tá? Eu tenho sua idade, sua miserável. Você é só um ano mais velho que eu, meu. pareço ser criança. O problema é esse. Ninguém me leva a sério. Olá, amigos e outros. É, eu não hello, uma pessoa... os gringos que estão me assistindo. Hoje a gente vai ver uma velho. comunidade que temos no TikToks, que são mulheres de presos. Então, elas se arrumam pra visitar o marido preso. Normalmente elas não falam porque, porque eles estão presos, mas eles é. estão presos. E é isso, gente. Vocês vão ver como essas mulheres fazem muito pelos seus maridos e ele não paga nem a pizza pra mim, velho. Eu sou muito fodida. É muito amor envolvido. A gente vai dar uma analisada nesses vídeos. Eu ainda não assisti porque eu pedi pra meu hoje irmão. Hoje estamos aqui pra, pra, pra receber ele ele fez, o né, amor. O eu, mano, eu sei que você vai me matar. Não sei se você tá vendo ou não, mas eu jurava que seu irmão era seu namorado. Desculpa, eu não sabia muita coisa antes, né? Hoje em dia, eu já acompanho a Eduarda faz, faz longo tempo, velho. Não sei se faz dois anos que eu acompanho ela, três. Eu tinha conhecido ela uma, um tempinho atrás. Aí depois que eu comecei a acompanhar porque ela tinha. Mudado o estilo de conteúdo dela bem. E hoje em dia eu, eu fico vendo os vídeos dela, mas enfim, quase criei uma fanfic de incesto aqui na minha mente tempo atrás. Convido, a gente vai dar uma analisada nesses vídeos. Eu ainda não assisti, porque eu pedi pra meu irmão separar pra mim. E ele fez, né, gente? Homem manda, mulher fala, homem manda. É assim mesmo que eu tô pra revolucionar as feministas. Ó, oh, antes de começar, eu tenho um canal de lives. Eu faço lives na propaganda. Curta. Quem quiser ver, veja. Quem quiser se inscrever nesse canal, se inscreva também. Se não quiser, faz mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês se inscreverem. Poucas ideias, Ador irmão. Você pode se inscrever. Já falei que você pode Eduardo se inscrever? É um do Ardão o nome do canal? Eu ok. Tô, tô eu vou me inscrever. Eu sou humilde. Tá, assim, meio íntimo, mas se eu não gosto de mim, é isso. Se eu não, se não gosto, eu gosto de, de pobre. Eu não vou assistir logo, saca. Porque eu já tô enrolando demais. Tá, vamos pro para o, o The First Video. O primeiro vídeo. Aí, irmão. A parada é um vídeo. Só mas meu marido conta que a vida. cunhada <risos> fez. <elas> <risos> lá. Lá. Oh, bom, o que é ficar caro. O que o que Sério que existe esse essa Deep Web do TikTok Mulher de Preso? Anúncio. <risos> é bem mais legal ver o anúncio do Itaú, dessa merda de banco, do que ter que... Ter que... Que, que vê um TikTok da, de mulher de preso, velho. Mas tá ok. Tamo aqui pra ver o vídeo da Eduarda. É eu essa a minha reação. Juliana 16. Eu não posso criticar ninguém aqui, porque eu não quero apanhar depois. É <risos> mesmo. Mulher, tá. mulher de mas, ó, é, ó, viada, Lilian... é mesmo. Ó, eu tô. Tudo que eu faço aqui é piada. Ironias, tá bom? Eu sigo o Titi Woroshinho, então eu tô bem afiado nas ironias. É tudo piada. Isso não me mata, por a favor. Música, mas é Eu sou é fraco. ela falando assim, ó. Ai, não compactou com é, essas ideias. Ela vai ficar careca e é um 5, 7 dias. O próximo que... vídeo, vantagens de se ser casada só, com só, um só. preso. Agora, vai, gente ter. eu preciso namorar. <risos> se for preso, mas é melhor ainda. Vamos ver quais são as vantagens. Se ele tiver Você 10 anos de pena, eu nem quero. Preso. Você sabe onde tá. <risos> Não te trai. Quem disse? Quem não... disse? Dá mais conta presa. <risos> Esse cara gosta de, sei lá, eu não, eu não sei se mistura mulher e homem, mas dependendo da, da sexualidade do cara, ele pode te trair com quem quiser. Se a pessoa que trair, ela arruma um jeito de trair. Ela vai te trair com o cabide se bobear. E se ele gostar... De outra coisa, na né? Cadê? É romântico. É. Oxe, mas é, é é lei ser romântico, ser preso? Não faz sentido. Né? a gente, também eu quero botar sentido no Tik Tok. Ai, gente, vamos acordar também. Tá tô mundo tentando achar sentido na vida ou ateia? Marcos, eu tô cansada de mim hoje. Tenho medo Blasteme. de ser abandonado, que ela botou. Eu tenho medo de ser abandonada e eu não tô presa. Diz que tá, gatão, só pra você. Faça tatuagem com o seu nome e planeja um futuro diferente. Tatuar o nome de outra pessoa no corpo. Tem que ter ó, coragem. Mas de cadeia nem eu não sou, quero criticar, tá? Cada feia, um faz o que né? quer no corpo. Eles mas... Fazem na cadeia. Eu não oh, falei. Ô, Coringa! Ó, você é uma bem feitinha. <risos> normalmente é um palhaço, né? E ainda bem que não é o Jerry de Leto <risos> tatuado nessa bem. merda aí, velho. Imagina que porra, <risos> que tristeza alguém gostar do Jerry de Leto como Coringa. Nossa Senhora, é parecida. Uma santa. Uma santa, gente. Caveira punhalada. Lada, caveira, cruz, águia, pomba. O que é tatuar uma pomba? Folha de maconha. Saci pererei do Andy. Mulher nua. Significa O oh, cadeia. Vai tatuar, tatuar o Igor Charme 3K. que consigo solidar de, de, de passiva. Tatuagem de flor. <risos> Meu Deus, gente. Homofóbico, <risos> esses presos homofóbicos. Não tem nada a ver isso aqui, não. Tá, aí tem um palhaço e coringa. Eu tenho dois palhaços tatuados, ó. Tem esse palhacinho chorando. E tem. Isso Ai, isso tá é tá muito frio. Olha as coisas Você que eu é tenho que fazer pra render o vídeo. <risos> Esse aqui é outro palhaço, ó. esse é mais bonito né? A criminosa Ah, inclusive, esse moletom gostoso que eu acabei de tirar ó, É da loja, ó, que bonitão Dragãozão, que nem tu, hein Link na descrição também Eu lembro que eu queria comprar uma camisa do Orochi na, na loja Só que já saiu de, de venda E os gramado não volta com as estampas antigas Infelizmente não consegui pegar Quem quiser comprar, eu tenho que fazer tá uma okay. mexer, gente do pobre Eu depois que meu marido foi preso uhum. De casa, parecendo o bicho do mato então tá, né? Eu também tô trancado dentro de casa. Eu tô desde 2017. Eu não porque eu não. Quero. O meu preso dizendo anos. que eu não saio porque eu não quero. Acabei de falar isso, moça. Me respeita. Quando essa, quando essa porra é direito? Manda Conta essa porra direito. direito, tá bom, tá, tá, não tem nada pra comentar não, eu tô, tô com medo de comentar e ficar careca <risos> Qual o vício que a cadeia ensinou vocês terem? É engraçado, né, que eu não namoro, eu não namoro preso e já tô ficando careca, ser calmo 19 é foda <risos> Qual o vício que a cadeia ensinou vocês terem? O meu, por exemplo, é chinelo, gente, eu acho que toda visita eu tenho que ter um chinelo novo pra usar Não, não é possível que só eu seja assim ah, de não tem igual? Não é igualzinho esse. A gente tem muito em comum. É. Bora aí, tem, esse. Tem uma banhada. Esse, esse daqui. Esse daqui. Eu não entendi. Bora me fala. Pra eu sou que lerdo. tanto chinelo? Eu sou macho, né? Eu sou, sou homem é Eu sou no final. <risos> eu sou burro. Ai, muito bom. Abençoada 11, Dia de visita. Não alerta, mas você escutou. Nossa, gente, quanta música de fundo. Ai, não é porque o é um TikTok tem que botar a música como dar o copyright. Eu vou ter que fazer outra coisa aqui. Efeito é de walk. É, Como é... você tá? Não sei porque eu, eu... <risos> Ah, genial, tá? <risos> okay. Nossa, essa mulher é rica, escuta o meu caro. só a nossa, que linda. Jogo. Nossa, gente, até eu até quero namorar ela agora. Olha o jeito que ela se prepara pra ouvir ver o marido. Lá do tá Iag da Duarda. Eu tô tá a gente, roupa. eu não tenho ninguém, mas eu gosto de me colocar pra baixo. Ela não vai aguentar um mês. Uma etapa lá no sofrimento, só linda. Sabe mesmo que... Nossa, todas as mulheres são lindas, né? Eu acho que é. eu tô dando em cima de todas, porque o marido tá preso, então... É, não tem perigo, mas depois é caça a tua tempo. cabeça. O Uma é esse. na casa de pedra. Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Eu às seis da manhã cortando a mão meu preso. A minha dona e minha cor. Ai, gente, muito eu Pra agradar meu presinho. Não vou mimar meu preso em cadeia. Não vou mimar preso em cadeia. O Aniversário meu, meu, do verdade. meu preso chegou <risos> LG, LG véio. Não vai agradar meu preso na cadeia Seis horas da manhã com cocaína na vagina Nossa gente que bolo sensacional As pessoas ah, tá fazem pelas outras Meus amigos cobra pix de três reais gente Sincero agora, a ah, agora. acabado, eu ia desabato. ficar puto Os caras ganham mais que eu, muito mais que eu, muito mais que eu, gente Eu sou a pobrezinha do grupo, a, a pobre do grupo Ah, imagina, ganha muito pouco, assim <risos> Foi pro Guaraná, foi os caralho a quatro Ai, é muito triste ser pobre, né, não, Eduardo? E aí é foda Eu não posso falar que eu te entendo, tá? É porque eu sou muito rico Os caras ganham muito mais que Sim. eu, faz muito mais público que eu E vem me cobrar um pique de 6 reais, mano Sabe, vai tomando... Sim. Gente, seis reais fazendo falta? Tá devendo paga, hã? Tá aí os 6 reais? Você vai gastar em maconha! que estressada com essas coisas, mano. Maconha é caro, tá aí da Matis Rick aí de YouTube. Você acha que aquelas de 10 que compra na, na, na, na boca de fumo, não é não. É tipo a do Monarca, é caríssima, então R$6 faz a diferença nessa crise e tá? tal. A moça aí, ó, fazendo um puta num bolso Foda. de jacaré da Lacoste, moda casual de luxo, tô chique, confortável. Não tem muito sentimento. Me cobrando muito um pique de seis reais. É. Eu Ele nunca é vou superar, eu nunca vou superar que me cobraram um pique de 6 reais, é. sério, até, até, até agora. E eu que cobrar? É. Que eu levo na minha bolsa. Até porque o eu é sou que pobre fudido, né? minha bolsa, a bolsa a dia de fazer. visita. Documento. Ô inferno. Bota essas letras rápido, eu tenho que parar pra Dia ler. de visita. Foco e concentração. Juntos formamos uma das principais características do atleta campeão. Pensador. Documentos. <risos> um, documentos. Dinheiro novo. Dinheirinho. Dinheirinho. Produtinhos. Produtinhos. Hidratante labial. Ah, hidratante labial. é. Protetorzinho diário. Fala, Ainda, meu peixe tá tudo diário. rachado. Escovinha para as madeixas. Escovinha para as madeixas. Pão dois. Luzinho. Lusinho. Máscara para não ser barrada, Luzinho. cacá Lara Silva arrasou, gente. Vocês querem que eu fale mais o quê? Também. Nossa, gente, uma vez A Lara Silva, namorada, a do... Para... <risos> namorada do. Namorada do Censor Silva. O Silva foi preso. Acabou, família. Fudeu. De Twitter, eu fiquei o vídeo Acabou os assim, reacts. Eu não postei, né? Porque não tinha conteúdo nenhum. Mas, ó, não tem o que falar. É a, a, a bolsinha dela, arrasou na bolsinha, amiga. É nóis, eu, eu tenho um... um bolsinha coisa foda. Igual, como eu me arrumo pra ir ver o preso? Deixa eu passar pra ficar bonita. Arroba do tá ar. Oh, oh, oh. Um dia na p. Ah, ainda bem, eu tenho que ficar falando também. Não quero copyright, né? com a gente, são amigas. Eu não são ganho dinheiro com o com YouTube, não, mas. É sempre vou evitar. A maioria tem essa música de fundo, porque é música tipo, ah, eu vou sair da prisão, eu vou sair dessa, amor, tá na E aí a música tem copyright provavelmente eu vou ter. Deixar algo bem menos interessante. Só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão. é a Marca querendo de querendo morar criminoso, pedra. tudo bem que Só todo mundo é todo. Oh, oh, para poder não ser cancelado aqui, ó. Oh, não tô generalizando que todo mundo que tá preso é criminoso não, né? Tem gente que é inocente acaba sendo preso, mas. Tem muita romb... <risos> Tem muita gente que é arrombada lá, em família. Vai me cancelar por quê, né? Eu nem sei porque eu tô me tentando me retratar. Eu nem famoso eu sou. Eu sou youtuber de react, velho. Eu faço vídeo de react do react. Eu boto a minha cara aqui, fico rindo, na fico falando. Quando eu comento junto e posto no YouTube, é só isso. Uma gestão não na caça de nada. pedra. Só me serve. Olha, ver, feste, Bandido bom é mamando minha pica, poças. hein? Tem que ser assim, gente. Tem que ser amiga em todos os momentos. Já Nunca dizia Bolsonaro e Jesus Cristo. Na tela da vida sou teu papel. Paredes, Nunca vou me tatuar o nome da Eu pagando com a língua Luiz Felipe. Eu não foi uma, só foi duas. Se eu fizesse tatuagem de um nome de alguém, a pessoa terminasse comigo. Não, não ia fazer nada. Não, né? Pô, mínimo isso ia dar uma de eles de com ah, essa Sim. porra, véi, pra poder tatuar o nome da pessoa e depois terminar com a pessoa e a gente fica doido aí da cabeça. Hum. Oh. É. Foi preso porque quando é que ele sai essa sujeira? <risos> ele. ele não faria o mesmo por ti. Caralho! É uma coinha, so Nunca na vida. Aduara tá lendo? Deixa isso. ela ler. Eu Eu vou fazer main explain não. Não. Aí, não vou filha. falar por cima da mulher, tá? Faria o mesmo Pode por ler de novo. Caralho! What a... so Nunca na vida ia me sujeitar a isso Emoji. <risos> tanto homem por aí, minha filha, deixa esse Não, mas eu entendo, ela deve ser foda, velho Além de se aturar o cara que tá preso, você tem que aturar as pessoas perguntando por que, que ele tá preso Aí você não pode falar, de tipo, é né? É meio pesado, né? <risos> acho que de começar uma conversa Traficou, Traficou criança Engulo choro, engulo choro, porque senão é vítima a Juliette no mundo lá. <risos> e ele <se chorar risos> é. Vulnerável. E se gritar é barraqueira. E se falar alto é surda. E se falar alto é surda. Ô tá oh, meu povo, cuscuz tá pronto. Já estão na casa de pedra. Só me serviu pra ver quem vexe não vexa. Só minha dona e a minha coroa. Ele saiu? 10 a 10 e Aê. De gente, o cara é Lula. Olha. Não acredito, mano. Esse cara é muito foda. Vai dar. Já saiu, gente. Isso deve ser muito legal. Vou contar uma piada engraçada. Eu vou contar, ó. Imagina o Bolsonaro bêbado, ficando bêbado, bebo, bebo, bebo. E ele, ele não fica ruim ele não dá PT, hein? Ele não dá PT, hein? Aaaaaah! Foi alguém e ver a pessoa sair. Eu segui uma menina que ela tinha aquelas tornozeleiras, sabe? E aí quando ela tirou fiquei muito feliz por ela. Nem sei o que ela fez, mas para que não seja muito pesado. Porque, ó, tomara sinceros, que não tenha é matado incrível, alguém, né, no mínimo. Não, okay, tomara que, cara, que seja é, polícia, pirataria, uso de droga, mas não, não matar okay. alguém. Tipo assim. Ah, foi horrível. Preso porque usou droga. É. E daí, o que, é que eu tenho a ver com isso? Sabe? sabe? Ai, é Ai Libera-se. Os Limbera os da Ana Maria Brava, gente. Eu nunca se chama Limbera a jamba, falando? vai. eu juro que eu tô defendendo vocês. Polícia, não tô. Tá... Ah, piada com o goleiro Bruno, oi, olha. Olha. olha. Nossa Muito legal Eu queria acompanhar alguém E ver a pessoa sair Eu De segui ver. uma menina Que ela tinha Aquelas tornozeleiras, sabe? E aí quando ela tirou Eu fiquei muito feliz por ela Nem sei o que ela fez Mas espero que não seja muito pesado. Porque ó Vamos ser sincera Tem crimes que é ok se fazer Não, ok pra lei E ok pra polícia não Mas ok pra Eduarda Ok Tipo assim Ah, foi preso porque Usou droga e daí, o que que eu tenho a ver com isso? Sabe? Ai gente, ó Libera, solta os cachorros Da Ana Maria Braga, gente Eu não quis chamar vocês de cachorro, pelo amor de Deus Eu juro que eu tô defendendo vocês Polícia, eu não tô tá... Ah, pensei que era piato com goleiro Bruno Não tô defendendo ninguém, tá? Eu, Ai, eu sou neutra Eu sou muito neutra Quando eu passo pelo scanner quatro vezes e dá alteração Quando eu passo pelo scanner quatro vezes e dá alteração E pedem pra mim fazer agachamento três vezes por dentro tô chorando de medo de não deixarem eu entrar Mas fico esperando com cara de deboche Mas, mas fica, espera, eu fico esperando Ai, com ela é debochada de também né? Ai, Meu, eu também, eu sou muito debochada não Ai, dá é, bem. né? Ô, mas por que que mandou agachar? Se ela enfiar coisa, né, dentro dela É isso Mas se agachar não vai descer Não, não faz sentido isso aí, que a minha Experiente. faz um exercício antes de entrar Namorou né? bandido Namoro, e, Pronto, agora eu vou ser presa também <risos> Gente, tô brincando É só uma brincadeira, gente, por favor Por favor, gente, vamos, vamos. Nós é irmã, nós é parça é, né? Vocês pedem qualquer coisa, eu faço tá? Nós é irmão, irmão eu, eu mando coisa pro preso de vocês, se vocês quiserem Gente, esse foi o vídeo, gostaram? Espero que sim, porque Gostei. talvez eu não goste daqui a um tempo Com essas mulher vinha tudo atrás é. de mim Mas, enfim, gente, foi Espero que vocês tenham gostado, quem gostou Se inscreve do, a do tchai, YouTube original, não vou exprimir meu, meu react, hein Canal de lives Eu sou arrombado, é, eu, eu sou um filha da Essa puta Oi, meia, gente, eu já tô muito bem. Tchau, meus loucões louconas desse Brasil. Ah, meus putos. Ah, foi muito difícil fazer esse vídeo. Gastou muito meu tempo. Oh, não aguento mais, eu tenho que deitar e dormir. E abrir minhas encomendas da Shopee ali atrás. Nossa, mas que trabalheiro, hein, família, hein? Ah, que vida difícil de youtuber de react. Tchau, falou.